Eu tô rindo aqui porque Tatiana, é, eu estava falando da memória dela e eu tinha falado para ela uma série de coisas antes da nossa live e ela lembrou, eu já tinha esquecido, alguém por favor faça um estudo neuropsicológico com Tatiana, porque cara, a, a área da memória dela deve ser extremamente desenvolvida. Não é, sabe por quê? É porque nós, deficientes visual, nós, a gente precisa disso, a gente precisa guardar. Então, assim, é, depende das necessidades, assim, sabe? É pela necessidade, mesmo que você vá utilizando mais, porque você precisa memorizar mais, você não, vai estar, você não vai ter é, o texto escrito todo momento para você, não tá disponível para você, né? Tua irmã também tem uma memória boa? Não, tem. Não? <risos> tá Até mais que eu acho, Até, eu ela... Ela é, eu acho que ela comemora é dela melhor, é bem melhor que a minha. Uau, cara, que graça, que coisa. Queria conhecer muito as duas pessoalmente. O Johnny fala o seguinte, primeira remuneração é igual a nossa comemoração, promessa é dívida, código oh, civil. Tá, ok. A segunda, ela chama o professor, viu, Johnny? Fica tranquilo. Não, Rebeca vou fala, gasta comigo, tia Tati. Rebeca Souza. Ah, Tatiana, a gente já está dividindo a sua remuneração, viu? Só para deixar claro aqui. Está dividindo, está vendo? Estou dividindo já. Se você quiser participar da divisão da sua remuneração, tudo bem. Eu deixo. Gabriel <risos> Nascimento fala, parabéns pela conquista. Família fala, gostaria de saber como foi, aplicado, foi a aplicação das provas. Ela poderia contar e se tem algum tempo diferenciado ou não. Excelente questão. E aí, é, como é que foi? Muito bom, muito bom. Então, gente, a, a banca, a luta sabe disso, me ajudou, a Lu, como sempre, de fazer um recurso que a banca não aceitou, não estava aceitando o tempo adicional. Aí a gente teve que fazer recurso para tempo adicional, que é um tempo que é uma hora, né? Muito boa pergunta, porque muitos deficientes, assim como eu, já fui muito prejudicado com ledor, é ledor mesmo, sabe? Porque a pessoa está lendo para mim, não é, é ledor mesmo que a gente fala. É, muitas pessoas leem, leem mal, eles não. Eles não seleciona a pessoa para ali. Nesse concurso, como tudo estava tá organizado, e Deus, tinha preparado tudo, tinha uma menina, ela foi, ela foi aplicar, a menina tinha 18 anos, eu para ela. Você, já, fez, você já, já aplicou prova? Não. Você já fez concurso? Não. Aí eu falei, meu Deus, é hoje, assim, né? Eu fui muito surpreendida, então, assim, a gente não pode fazer julgamentos mesmo. A menina arrasou, leu super bem. Ela, assim, ela foi meus olhos na prova. Nessa Caralho. prova... Mas eu, fui, eu já fui muito prejudicada em Enem, já fui prejudicada em outros vestibular, em vestibular, e em concurso mesmo. A concurso da, da, da Prefeitura de Belo Horizonte foi muito lá da, da assistência social, não foi fácil, não, foi difícil. Questão de leitura. É, na verdade, eles não, eles não fazem uma seleção, sabe? E essa menina, essa menina arrasou. Eu achei ela uma graça. Quer dizer, se ela não fosse uma boa leitora, você poderia não estar aqui hoje. Aham. Uhum. Cara, eu Totalmente, nunca tinha pensado porque nisso. Porque eu lembro no vestibular que eu fiz é, para a FMG, tinha uma questão que o professor tinha explicado na sala. Na sexta-feira, eu fui fazer a prova no domingo, a questão era igual, a menina não conseguiu ler, eu perdi a questão. Assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Entendi. Que coisa interessante. É, as bancas precisam é. dar um treinamento mínimo aí para o pessoal. É, Tatiana, é. quando você conferiu o gabarito e viu que você tinha mandado muito bem... Você imaginou que você fosse, sei lá, sua nota fosse suficiente para você passar? Não, se, não sei se você lê, porque eu mandei a mensagem, ah, se eu tirei isso, eu, será que eu consigo? Só falando para uma nota boa, eu te mandei no dia, foi. uma mensagem. Foi. <risos> não, eu lembro das mensagens da gente lá, é, conversando sobre isso. Foi. Tatiana, ela sempre foi muito educada, então tinha um grupão, e aí a gente conversava mais no particular. É. Né? E ela, assim como outros alunos Que vão dar as entrevistas aqui Eles falaram, ó, oh, tirei tanto, será que deu certo? E aí eu ficava agoniado Caraca, a Tatiana tirou todo Meu amigo, não tem como ela não passar Não tem como, meu amigo, que nota, não sei o quê né? E realmente foi Foi fantástico Acho que é, eu vibro tanto com isso Eu adoeço um eu processo, <risos> processo todo, contei para vocês todos Porque eu me envolvo eu muito mesmo, hum. É e me empolgo e torço, aí termina a prova, aí fica minha esposa do lado assim olhando. Tem prova hoje, né? Eu falei, é, eu não consigo me concentrar, aí eu fico só. Gente, cadê a prova? Será que deu certo? Será que não deu certo? Né? Mas, enfim, tá aqui a Tatiana. Vamos para mais algumas mensagens. Tatiana Laís falando, a Tati é um exemplo. É, Elma Guedes falando: tem muito orgulho de você, Tati. Você merece. Obrigada. A Karina Leon, parabéns, de sucesso. A Luciana Alisson, parabéns pela simpatia à humanidade. A Vitória da Tati tem grande contribuição sua, minha e da pessoa que leu, e dos colegas, e do filho, e, e 90% dela também, viu? 90% dela. O resto ela divide com a gente, na primeira uhum. brincadeira. Obrigado pelo espaço <risos> que está oferecendo para Tati dizer das barreiras virtuais. Isso é, é minha obrigação, é minha obrigação, porque ela é uma rua nossa. Ela está carregando agora, para o resto da vida dela, a marca do Psicologia Nova. É. Maria Alice, Tati, exemplo de superação. Que barreiras mais você enfrenta? Coisas que a gente não imagina. Aqui, eu, na minha ignorância, me conta aí. Que barreiras mais você enfrenta, Tatiana, no concurso ou na vida, no dia a dia? Ah, então, é... quando... quando o meu filho era bem bebê, assim, isso é muito difícil. Porque ele tem bronquiolite, agora já está controlado, mas assim ele tinha febre é, e eu, ele passava mal à noite eu sozinha. É, eu não sabia quanto de febre que tinha, eu só jogava ele na água fria assim <risos> para ver se baixava e eu não conseguia pingar as gotinhas porque eu tinha medo de pingar mais assim. Para mim, ainda tem é uma coisa que ainda eu tenho que superar que ainda eu tenho medo de ficar com ele ele adoecer sozinha, porque foi muito difícil nos madrugadas aí é, eu chamava às vezes uma vizinha que falava comigo, não, pode, pode chamar, mas às vezes de madrugada eu chamava, mas é muito raro, porque eu não gostava de chamar muito. E eu passei muito apeto e muito medo com isso. Assim, porque ele tinha bastante febre. Como é que tu faz para contar as gotas? Então, eu não, eu não consigo dar remédio ainda, eu não sei. Tem, tem deficiente, tem um amigo meu que falaram que, que é pra eu pegar um copinho de plástico e ia escutando, ouvindo a, a, a, a gotinha, o barulhinho. Só que ele era muito bebê, eu tinha medo de fazer isso. E ultrapassar, eu não fazia. Mas ele tá é bem que... agora. Hã? Ah? Ele tá bem agora. Tá com tá. três anos de idade. Tá bem. Não tá torcendo para o Cruzeiro. está... Cruzeiro, sim, viu? Sempre. <risos> Qual que é o outro time daí do, do, do, de, de Minas Gerais que é forte? A Atlético Mineiro, Atlético, é? Atlético é? É. Eu entendo tanto de futebol, Desculpa, gente. Desculpa, eu, penso eu, tô, eu estou os que estão aqui, mas eu sou cruzeirense. <risos> Todo mundo é cruzeirense, é? Hã? Ah? Todo mundo é cruzeirense aí? Não, tô falando desculpa, os atleticanos, porque eu sou cruzeirense. Ah! Massa, massa. E, e eu quero é, agora endereçar para a parte final dessa nossa entrevista, que, enfim, mereceria um pão de queijo. Tatiana, tu já parou para pensar no exemplo que você tá deixando para as pessoas que estão nos assistindo, ou para as pessoas que te conhecem? Já deve ter pensado um pouquinho nisso, né? É, é o que eu sempre falo, gente. É, é, é determinação sempre. E assim, como todos os professores repetem, e eu vou repetir, pelo amor de Deus, que concurso é até passar mesmo. Eu vejo em 2015, que horror que foi a minha prova. E eu vejo hoje a diferença que foi. Que, tá sendo, que foi, sabe? Mesmo fazendo, eu vejo e falo, nossa, é, eu não achava tão difícil. Aí já, a gente já vai estudando, já vai né, ganhando alguma experiência, você vai ficando mais tranquilo. Nunca é tão tranquilo, né, gente? Porque ser avaliado não é fácil. Mas estou falando a questão de uma prova para outra, faz diferença, assim. De um concurso para outro, faz diferença. Maravilha. Para quem está querendo começar a estudar para concurso agora, você tem algum recado? Qual que é a sua dica? Ah, minha dica é... É isso. É... é começar e não desanimar. E sempre e tentar mesmo organizar o tempo, estudando aos poucos, antes de sair de tal, ah, eu quero aquele concurso, então vamos tentar estudar, a gente, né, eu penso assim, é, português é uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar sempre, porque português a gente pega demais, a gente, assim. esse não teve, mas eu vejo que não dá tempo de estudar português, é quando começa, né, quando tem o edital, você começar de português, você não dá conta, o português pede praticamente, que estudou toda a vida, assim. Eu acho português complicado, eu acho que, se a gente tiver um conhecimento bom de português, a gente já tem, já tá um meio caminho andado, assim. Estudar antes do edital, isso é importantíssimo, importantíssimo, é. bem porque, falado. né, porque, assim, principalmente o português, tem gente que fala, assim, ah, mas não sei o que vai cair, português é muito raro não cair, né, é muito raro é o português não cair. Tá. E em português é muita coisa, é muito. Eu acho que se a gente é. eliminar o português no edital, a gente vai estar tá bem. É, e português sempre foi meu calo.